Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ketri Passos e eu serei a professora da disciplina de Ambientes, Serviços e Sistemas Informacionais. Essa disciplina é uma disciplina de 60 horas do segundo módulo do curso de Biblioteconomia. Quais são os assuntos que permeiam a disciplina de Ambientes, Serviços e Sistemas Informacionais? Bom, a gente vai entender os tipos, características e missão dos diversos tipos de ambientes informacionais. O que, que seriam ambientes informacionais? São ambientes pelos quais a informação é o principal objeto de estudo. né? Por exemplo, bibliotecas públicas, bibliotecas escolares especializadas, universitárias, comunitárias, é, bibliotecas nacionais, bibliotecas digitais e virtuais são exemplos de ambientes de informação. Se você não sabe a diferença entre biblioteca digital e virtual, você vai descobrir na disciplina. Além disso, a gente vai ver a questão do conceito de serviço. Saiba que a biblioteca é, por sua natureza, uma instituição que presta serviços, principalmente serviços de informação. Então, entender os principais tipos e características dos serviços de informação, entender o conceito de redes e sistemas de informação com ênfase em bibliotecas públicas e escolares. Por que entender o conceito de redes? né Redes é um conceito que é polissêmico, né? dependendo da área, ele tem um sentido uh, diferente. Porque as redes e os sistemas de informação, eles fortalecem o fazer do bibliotecário. Então, são com as redes de informação, com as redes bibliotecárias, que o bibliotecário fortalece o trabalho dele. Então, o objetivo geral dessa disciplina é apresentar conceitos, tipos, características e funcionalidades de ambientes informacionais e caracterizar sistemas e redes de informação. Então, pessoal, essa disciplina ela está dividida em dois tópicos. Tópico 1, um, a gente vai abordar os ambientes informacionais, entender uh, tipos de serviços de informação, que é o serviço de referência e o serviço de referência virtual. Entender quais são os principais tipos de produtos e serviços que são oferecidos nestes diferentes tipos de ambientes informacionais. E entender um produto, um serviço bem específico, que é a disseminação seletiva da informação. No tópico 2, sistemas e redes de informação, a gente vai entender o conceito de sistema de informação caracterizar é, e compreender os tipos de redes de informação, conhecer exemplos de redes de informação em âmbito nacional e internacional e verificar, conhecer alguns exemplos de redes de bibliotecas públicas e escolares no Brasil. Então, como que vai acontecer a disciplina? Né? Qual que é a metodologia que vai ser utilizada? Vocês têm um livro-texto, que já está disponível para vocês no Mudo, que é o, a fonte basilar aí de pesquisa de vocês. Eu vou disponibilizar aulas em PowerPoint. Não, vou disponibilizar videoaulas. Vou disponibilizar leituras complementares para vocês poderem aprofundar. Né? Quem quer realmente se aprofundar e entender melhor sobre os diferentes tipos de ambientes é, de atuação do bibliotecário. Vou deixar disponível um fórum que esse fórum, ele é público, pessoal. Esse fórum, ele serve tanto para vocês tirarem dúvidas, quanto para vocês darem sugestões de leituras, de vídeos, de filmes sobre a disciplina. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida particular, específica de vocês, vocês podem usar o chat. Tanto para falar comigo, quanto para falar com a tutora da disciplina. E também tem o meu e-mail que vai estar disponível no plano de ensino da disciplina. Então, nós teremos dois encontros síncronos, que são duas videoconferências que já têm datas marcadas e que estarão disponíveis no cronograma da disciplina. E vocês podem, claro que sempre que precisarem, tirarem dúvidas com a tutora da disciplina. Beleza, pessoal? Então, é... só para comentar, né? eu considero importante três, é, na verdade, quatro bibliografias é, básicas, que seria o texto da Andrade Roseli Barreto, de 2016, Carvalho, de 2017, Morezi, de 2000 e Tomael, de 2005. Todas essas quatro é, referências básicas, elas estão disponíveis no plano de ensino da disciplina. E como referências complementares, eu indico que vocês façam pelo menos a leitura assim, transversal do manifesto da IFLA-UNESCO sobre bibliotecas públicas, diretrizes da IFLA-UNESCO para a biblioteca escolar e diretrizes da IFLA sobre os serviços da biblioteca pública. Então, esse, é, essas fontes que eu estou citando para vocês são fundamentais para vocês se aprofundarem aí dentro do contexto da disciplina. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a nossa primeira videoconferência. Tchau, tchau.